Olá pessoal, mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube e o único objetivo, o único propósito dele é responder a uma pergunta que eu tenho recebido de alguns contribuintes, eh, alguns contadores, alunos, enfim, as pessoas que, têm, eh, que conhecem o meu canal e têm entrado em contato comigo. Eu já tratei aqui no meu canal da questão da questão do, do, do, de desistir ou pagar no PRD. Tratei também da questão do depósito judicial, se eu vou pegar de volta ou se eu vou utilizá-lo no PRD. São dois vídeos tratando dessas questões polêmicas do PRD. E agora, por fim, neste vídeo eu quero falar com você que antes mesmo do PRD, você tomou a decisão de pagar a sua dívida perante a prefeitura. Muitos contribuintes resolveram pagar, resolveram não discutir, e o que é pior, resolveram parcelar essa dívida, ou melhor, essa suposta dívida perante a Prefeitura. E agora, diante de um refis, de um PRD, que dá desconto em juros e multa, essas pessoas acabam se arrependendo desse parcelamento. E a pergunta que chega até mim é a seguinte. Eu posso voltar atrás, me arrepender deste parcelamento, e agora discutir essa matéria, principalmente para que eu possa ressarcir o que eu já paguei e até deixar de pagar o saldo desse parcelamento? Será que eu posso? Muito bem. Como vocês sabem, é, nenhuma, nenhuma questão é, pode ser, é, você não pode ser impedido de levar à apreciação do judiciário, nenhuma questão. Este é um mandamento constitucional que lhe assegura o direito de levar ao Poder Judiciário qualquer questão que lhe esteja que, com a qual você não concorde, que você queira discutir ou até mesmo que você queira a, validar do ponto de vista legal ou constitucional. Então, sob esta ótica, é perfeitamente possível você se arrepender e submeter ao Poder Judiciário para que ele aprecie esta questão da existência ou não desta suposta dívida em relação a, a. constituída em relação à sua sociedade no passado que você parcelou. É possível? Sim. Existem, é, existe, existe chance de êxito nessa discussão? Infelizmente, pessoal, as chances nessas ações em que você parcelou uma suposta dívida, elas são muito pequenas. Primeiro porque quando você parcelou essa dívida, você confessou esta suposta dívida. Então, agora, voltar atrás e convencer o juiz que você agora é, não é devedor e que quer rediscutir a constitucionalidade desta dívida é algo muito difícil. A própria lei do PRD, ela prevê que quem pagou, parcelou, não pode se arrepender, não pode usufruir do PRD e não pode pedir restituição dos valores pagos. Então, infelizmente a lei prevê que você não pode se beneficiar desses descontos do PRD você não tem o direito de se arrepender e muito menos o direito de pedir restituição administrativamente Então essas chances são absolutamente é, iguais a zero não tem chance Eu posso submeter isso esse assunto esse tema ao poder judiciário sim chances de êxito pequenas muito pequenas. Talvez aí um, um, alguma peculiaridade, algum detalhezinho do seu caso concreto possa aumentar um pouco essa chance. Tá? Talvez a alegação de que você praticamente foi coagido a aderir ao parcelamento e aí você vai ter que juntar provas, né? Se, essa foi uma, se esse foi o seu caso. Mas, enfim, historicamente casos como esse de pagamento e depois arrependimento por conta de uma nova lei, no revis Historicamente, estes processos essas ações, elas, o resultado delas sempre é a improcedência. Então, infelizmente, se você parcelou, é, você vai ter que honrar esse parcelamento até o final, pois as chances de êxito de uma ação para questionar são extremamente pequenas. Convido você a assistir aos outros dois vídeos em que eu trato do PRD e convido também para que você conheça os outros vídeos aqui do meu canal. Um canal dedicado exclusivamente à tributação municipal do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Se esta informação foi útil para você, curte aí, faça sua inscrição no canal, compartilhe com os amigos e ative o sininho. Sempre que um novo vídeo for é, é, colocado aqui no canal, você será o primeiro a ser avisado. Eu deixo também os meus contatos, telefone 19 981 49 906 Nesse telefone você fala comigo também por WhatsApp. Meu contato é meu e-mail de contato, contato arroba, patrocínio, meu sobrenome, ponto, adv, ponto, br. Eu estou à disposição, à sua disposição, caso você precise de mais informações a respeito desse programa de regularização de débitos, da prefeitura de São Paulo, um programa exclusivo para supostas dívidas de ISS das sociedades de profissionais. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Até lá.